Caicão, já voltamos aqui? Como é que é? Vai lá, vai lá. Ou você quer ficar comigo aqui? Pode ser, eu tô aqui quietinho. Ok. Dá pra suspender. Pô, você, você quer me dar lixo não, Caicão? Você acha que é muito não. ruim eu te guivar nesse primeiro clear? Não, não é não. É não, né? Tá. Mas tá doendo muito ainda. Ah! Que isso, Caicão? O cara roubou meus campos tudo, mano! De novo! O que, que deu aí? Calma aí, calma aí, calma, calma. Corre pra onde? Folgado! Que a mano. É eu, é eu, é eu, é eu, é eu, não você, é eu. Pô, mano, tem que ser eu tancando, meu campeão. Na moral, velho, não é difícil de entender essa, mano. Tem que ser eu tancando, paizão. Mano, o Rengar vai chegar aí. Eu sei, mano. A tem que matar ele logo. Tá bom, mano. Isso foi é bom. Ele perde o Wave, pelo menos. Adoro. Eu quero matar os dois. Vai, né, Keiton? Caralho. Uhum. Tô tacando. Vai. Valeu, não dá, hein? Tá, né? Deixa ele vir, tá? Deixa ele vir. O gosto do dragão pra compensar, mano. Tô me sentindo mal aqui. <risos> que é, é algo, porra. De 25, a vou catar pra eu não quero fazer isso, mano. Eu não quero fazer isso, mano. Puta que pariu, eu vou pagar o papo. Eu não quero fazer isso, mano. Não quero. É call da Nami, né? eu que tô fazendo isso, mano. A cal não é minha, mano. Tá bom, só de sair vivo tá bom, mano. Duke! Fala Camille. Ah, mano, é sério, velho? Que não deu tempo de a gente dar IK nele, mano. Pô, galera, vou perder até o objetivo ali em cima agora também, Sabia? Tá bom, tá bom. Tiramos o flash do cara aqui sem querer. De qualquer forma a gente tem true damage na Camila e tal, não Acho que a Catarina dá true damage também, se eu não me engano. Vai tá aí a calma, tá? O Kindin falou que a Katarina D dá mais dano que a Catarina P. Mas o Kindin não sabe de nada. pois você tá tirando, né? O <risos> <risos> cara é o melhor do mundo, pô. Volta, volta, liga Essa cal tá ruim. Já tiramos o R do cara, tá bom, mano. Tiramos o R do cara tá bom, mano. Não, mano, que que é isso, mano? Aí, é, é, é, é, é, é, é como é que a Catarina joga aqui, Nem Mesmo assim é melhor, mano? A ah, AD do que a assim? D? <risos> ah, mano, o Marcão tá tirando, mostrando maestria aqui, velho. O Marcão tá tirando, velho. Na moral, Marcão. Vem cá, desgrama. Que Caralho, Marcão. Ah, aqui tem 31 clins. Carma. Boa bolha dela, hein, mano. Puxa o puxa o fica daí, puxa aí, só puxa o Eu vou na Karma, eu vou na Karma, eu vou na... não, na Kate. TMJ Eu vou te vou jogar Se pá eu tô suave, velho Se pá, se pá, se pá, a ah, não ser que ele tem ult Ah, nem precisou, velho Uta logo, doidão É ult do Rengar isso? É E yeah, aí, Marcão? E yeah, aí, pai? Bom? Tá bom, Marcão? Olha lá. Marcão tá tomando dois níveis, viu, Caicão? Queria falar não, viu? Dois níveis. Olha o farm dos mid lane, 56 e 113. <risos> Salvei ele, mano. Tem na hora certa, pra não tomar redinha, nós leva a torre top e mete o pé, velho. Nem tô olhando, será que tu vai dar bom? Não Ah, Nami. Talvez dá, com as tubarões da Nami Valeu, Gu Obrigadão pelos oito meses com a gente aí também, meu docinho Ela vai vir, mano Vem, Catarina, vem Aqui, aqui, aqui, ó, pezinho aqui, Catarina Pezinho aqui, mano, pezinho aqui, aqui, mano Aí, brother <risos> Aí, brother Aí, é, garoto Peraí, não matou a Karma, não? Ué, que luta, vai, vai, aqui Segura a vida do drag, alguém? Ah, puta. Tô com 3K, né? Eu vou o baitão, tem o um hangar aqui, 100% Aham, eu vou pular essa parede, pode ir, tá? Eu tô por conseguir, não caso. Fala achou. Ele nem ia pegar. Ó oh, o Grims, ó oh, o Grims, ó oh, Grips, o Grims, Ô! Oh, oh, oh, deixou o like ainda, não, pai! Aproveita e comenta pra gente aí o que, que você tá achando, beleza? O Ranger é. vai vir, viu? Rangar. Tô do seu lado, caso ele pule, tá ligado? <risos> aí já ia tomar a bolinha do Ramos. A gente não faz barão não, será? Vai, mano. Se Relaxa aí, Igor. Não <risos> preocupa não, meu lindo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tá louco esse louco, louco, louco, louco. Biruta, bêbado, bêbado, bêbado, bêbado. Ui, cadê ele? Peguei, hein? Peguei. Nossa, esse cara vai entrar rasgando, mano. Pior que eu os ele ainda, velho. Tá bom. Ó. Nossa, Uou, esse Drift foi massa, velho. Gostou, pai? Lord sempre que se segura. Eu não tô brincando, não, viu, Aldair? O Lord sempre que se segure. Entrando aqui. Mal o TikTok não é visando a monetização, não, galera. É visando visibilidade, imagem. Mais gente conhecer o Kenzie, tá ligado? Não é pensando na grana, mano. Hoje não, Caitlin, você não vai sair vivo não. Não vai pro Baron da GG? Da GG. E se eu tancar isso aqui igual um Pitbull, mano? Foda-se. Vamos ver. Só se vive uma vez, tá ligado? Olha lá, pronto, a wave chegou, nós mete o pé. GG, né, eu acho, realmente. Caralho, mano. Tocada aí da porra. Eu tanco um pouco aqui. Acho que nós sai, vamos. Eu tô falando sério, mano. ...de alguma skill que ela é mais roubada hoje. Mas mais roubada é que a smoke do Graves nenhuma é, velho. Mano, é roubado, véi. A smoke do Graves é roubado. Nossa, Pega ele é e cê um não, claro. Tuque! Caralho, o Marcão dá um pilhas feio, véi. Dá, dá, dá um, dá um curar aí. De... Caralho, Marcão corre pra porra, mano. Ah, o Marcão tá no chat, família! Deixa eu dar um blame na... Né, que ele falou, ó. Tá, pô, Marquinhos, quer comer meu cu mesmo? É, Marcão, tá ouvindo a live, né? Por isso que você me matou aquela hora nível 3 lá, né? Ô, seu pilantra. Sou gostoso. Tu não flasha, pai. Pra que o flash, <risos> mano? Não dá pra flashar, mano. Não dá, velho. Não dá. Ei, Marcão. Jogão. Nice, nice, nice. Esse aqui foi pod, hein, mano? Nem ia é falar, não, foi da hora. a couple bands my side, only green. I'm a a couple bands my side, only green. split